Galera, vim chamar vocês para participar da oficina com a Nina da hora. A Nina é tecedora da rede da Maré, cientista da computação e hacker antirracista. A gente tem muito a aprender com ela. Bora para a oficina! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu sou a Nina da hora, cientista da computação em construção pela FUC do Rio de Janeiro. Sou colunista do MIT Technology Review E eu tenho um podcast chamado Obuye Que é um podcast no qual eu apresento cientistas do continente africano Para a galera aqui do Ocidente Está é, sendo um prazer participar do Festival All com vocês esse ano E eu preparei uma oficina que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo é, Acredito que a gente precisa ter uma, um pensamento mais crítico Sobre as tecnologias que a gente tem usado As tecnologias que a gente tem compartilhado E em como a gente tem interagido nas redes sociais é por isso que a oficina de hoje vai ser sobre introdução ao pensamento computacional. Vocês vão entender que o pensamento computacional não é a mesma coisa que algoritmo e, principalmente, que ciência da computação não se resume só à área da linguagem de programação. Dito isso, a estrutura do curso da oficina aqui eu vou dividir em algumas etapas. Eu vou passar por educação, vou passar pela área da ciência da computação e por cidadania digital. Primeiro, a gente precisa definir o que é pensamento computacional. Vocês concordam comigo? Pois bem, é, quando eu comecei a pesquisar cinco anos atrás sobre essa metodologia, eu senti eu, eu, senti, eu me senti um pouco confusa em como que eles definiam e como eles definem o pensamento computacional no século XXI. Porque é um conceito que surgiu ali no final do século XX, com cientistas e pesquisadores americanos, do continente africano, enfim, de outras culturas, mas que quando ele vem aqui para o Brasil, ele sofre algumas transformações para se adequar à nossa cultura. E aí tem uma definição que eu gosto muito, da Dianette Wing, que é uma das professoras e pesquisadoras que mais fala sobre o assunto né? e que mais engaja os jovens pesquisadores hoje neste assunto, que ela diz o seguinte, o pensamento computacional é uma série de atividades mentais criadas para resolver problemas, realizar atividades e entender o comportamento humano. E o que mais me chama a atenção nessa definição é sobre o comportamento humano. Porque pouco a gente consegue é, alinhar, né? pouco a gente conhece como similar Comportamento humano com tecnologia E o pensamento computacional é justamente essa metodologia aonde você vai usar ferramentas mentais, ferramentas computacionais E também o comportamento humano Porque tudo isso influencia no contexto e também como que você vai criar As suas soluções e realizar as atividades e aí, dito isso, tem quatro etapas aqui que a gente vai passar um bom tempo nelas agora, que fazem parte da construção dessa definição do pensamento computacional. A primeira é a decomposição. A segunda é a abstração, depois o reconhecimento de padrões e algoritmos. E aí tem a definição de cada uma e no final eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. A decomposição ela se parece com uma definição que a gente já usa para fazer diversas Coisas, sabe? Realizar diversas atividades Ela é justamente aquele Processo que você vai começar A dividir para conquistar Todo mundo já ouviu essa frase, né? Mãe, vó, com certeza já disse isso para vocês A ideia da composição é você Pegar o problema grande, enorme Difícil, complexo de resolver E dividir ele em partes menores Em partes que você consiga Analisar eles individualmente Entendendo a complexidade de cada Uma dessas partes que você dividiu você tem mais tempo de analisar elas, você também vai ter mais tempo de, de se aprofundar, né, de entender os detalhes assim minuciosamente de cada uma dessas partes, o que vai fazer, que, vai fazer com que você se sinta mais parte desse processo de construção da solução do problema que você quer resolver. Quando a gente chega no reconhecimento de padrões, e aí vocês perceberam que eu inverti a ordem aqui, né, a abstração com reconhecimento de padrões, eu fiz de propósito porque não há uma regra de qual ordem que vai vir antes. Se vai ser reconhecimento de padrões ou abstração. Depende muito mais de como que você vai realizar a sua atividade e como que você vai chegar à sua solução. O reconhecimento de padrões é justamente a etapa que eu quero identificar as características comuns entre as partezinhas que eu dividi lá no início, com a decomposição. E qual a vantagem de ter o reconhecimento de padrões? A vantagem é que eu consigo já ir agrupando né? Situações ou possíveis caminhos que são ali iguais, parecidos Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins Porque eu também posso fazer agrupamento por situações ou partezinhas que elas são ruins juntas Ou são ruins no mesmo ponto E isso é muito importante quando você está num processo de construção de solução Você entender também o que está dando errado, né? quais são as partes que estão dando errado? E aí quando eu chego na abstração, eu já estou assim, isso tudo na minha cabeça, tá, galera? Até agora eu não falei sobre computador, celular, relógio inteligente, Arduino, nada inteligente. Eu estou tudo com raciocínio, é tudo um processo mental. A abstração já é quando eu estou filtrando, classificando as informações que eu dividi nas duas primeiras etapas e eu também já estou caminhando para uma possível solução que eu ainda não testei porque essa solução pode estar sendo escrita no papel, essa solução pode estar só na minha cabeça, eu posso ter gravado um áudio sobre essa solução, conversado com pessoas, enfim. Ela tá, não se materializou numa, de uma forma que eu possa testar. Por quê? Porque isso só vai acontecer na última etapa, que é a etapa do algoritmo. E aqui é importante dizer sobre a estratégia do algoritmo que ele pode ser escrito tanto num formato de diagrama, pessoa do código, né? Observação, pessoa do código é uma linguagem humana, é né? Como a gente escreve normalmente, como se fosse uma redação E diagrama são aqueles desenhozinhos que a gente faz Um losango, um retângulo Que cada um deles tem um significado Dependendo da situação que você esteja né? E o contexto que, que esteja inserido o problema Então eu posso escrever algoritmo de diversas formas E também no formato onde eu posso usar no celular Ou no computador ou numa máquina ele é uma estratégia, são instruções Isso é muito importante a gente entender aqui juntos Como são instruções, eu posso usar ele de diversas formas Eu estou no modo imperativo aqui, né? para quem for bom em português Vai entender que eu estou no modo imperativo, eu estou sempre dando ordens Por isso que a gente vê muito associado a palavra algoritmo com robótica né? A gente dando instruções para o robôzinho para ele poder ir realizando as atividades Esta é a etapa que eu vou materializar a minha solução já que está lá na, na, né, no raciocínio, está no ar, ali na abstração, para que eu consiga testar ela de alguma forma, seja com pessoas ou seja com máquinas. Lembrando, essa estratégia eu posso usar qualquer um desses formatos aqui que eu coloquei para vocês. E não necessariamente uma máquina. E aí, trazendo para uma aplicação né, do nosso dia a dia, eu não sei vocês, mas eu tenho que andar muito de transporte público. Agora não, né? Porque a gente está num, num, num modo remoto aí, eu estou em casa. Mas eu como eu sou da Baixada, Fluminense, Duque de Caxias, tudo que eu faço não é na Baixada, é centro da Nassu. Então eu tenho que fazer um percurso da casa ao meu trabalho, que é um percurso um, um pouco né, demorado. E aí, quando eu estava pesquisando sobre o pensamento computacional e precisava aplicar ele no meu dia a dia, eu usei esse contexto do transporte público. E aí, a decomposição, ela aparece logo na primeira etapa, assim como, do pensamento computacional, que é a etapa que eu tenho que escolher o melhor caminho, ok? Eu tenho que escolher o melhor caminho, eu tenho que escolher a melhor roupa, eu tenho que escolher também, sei lá, se eu vou levar comida, qual vai ser essa comida? Que eu vou levar, qual vai ser o lanche que eu vou fazer Eu estou dividindo tudo em caixinhas Caixinhas de alimento, caixinhas de transporte, caixinhas de roupa Eu ainda não decidi nada Eu só simplesmente dividi todas as informações que eu tenho E que a gente faz isso de forma muito intuitiva Então a gente não percebe as diversas etapas e diversas tarefas Que a gente realiza somente nessa aplicação do nosso dia a dia Na segunda, que é o reconhecimento de padrões Eu preciso entender os prós e contras de cada uma das caixinhas que eu separei então eu vou ali entender se o trem e o ônibus vão dar no mesmo se eu pegar eles, né? Se eles vão ter o mesmo tempo de percurso Eu vou entender se vai dar no mesmo eu botar um, uma camiseta de, de manga longa e um casaco É quando eu vou entendendo assim, cara, vai dar. No, algumas coisas vão dar no mesmo, algumas coisas vão ser diferentes Eu preciso ir caminhando para essas opções que eu tenho começar a entender o que é bom o que não é bom Na abstração eu já começo a filtrar Bom, já entendi o que é bom o que não é bom, vou me aprofundar um pouco mais já vou começar a fazer as minhas escolhas, mas eu ainda não saí de casa. E eu só sei que eu quero sair de calça jeans, camiseta xadrez, tênis, que eu quero pegar trem, mas eu ainda não saí de casa. Eu só sei, tá tudo na minha cabeça. O algoritmo é quando eu pego esse raciocínio, construo ele, coloco ele em etapas que sejam etapas que eu possa executar, e pronto, eu vou começar a executar. Saio de casa. A partir do momento que eu saio de casa, eu já estou no algoritmo. É quando eu já estou executando todas as instruções que eu criei para mim mesmo. Espero que tenha feito sentido para vocês essa aplicação do dia a dia Deixando bem claro, de novo, que essa estratégia, esse método do pensamento computacional É um método muito do raciocínio Então, até agora, eu não usei dispositivos, não usei máquina Para conseguir passar esse raciocínio para vocês e também para internalizar esse raciocínio é, comigo mesmo. Só que aí tem um, um, um conceito né, que a galera sempre tem dúvidas Que é da ciência da computação porque o pensamento computacional está dentro dessa área da ciência da computação Porém, muitas pessoas acabam fechando a ciência da computação E somente programação Eu com certeza sei que vocês já ouviram em algum lugar Que a habilidade do futuro, a habilidade do século 21, é a programação Nem precisam dizer, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso Porque eu ouço isso todo dia Só que eu tenho algumas críticas quanto a isso Porque o pensamento computacional é uma etapa a programação é uma outra etapa da ciência da computação. A ciência da computação é uma área que tem muitos conceitos e muitos conceitos complexos que às vezes a gente nem consegue aplicar na sociedade de forma fácil. Dito isso, tem esse currículo do CEB que eu gosto bastante, que é uma proposta das etapas da educação tecnológica para o ensino básico, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. E aí ele divide em três eixos. Esses três eixos é um pouco do que eu falei aqui, mas eu foquei mais no pensamento computacional. O outro eixo que existe é tecnologia digital, que é quando a gente está falando muito da programação. E o eixo da cultura digital é a nossa relação com a tecnologia. Rede social, rede social por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, quando a gente está usando essas tecnologias, a gente está se relacionando a partir de um dispositivo, a partir de, um, de uma de um conceito dentro, né, a partir do digital, de um ambiente digital. Então, essas três etapas da educação tecnológica, propostas, propostas pelo, pelo CIEB, são etapas que acabam permitindo a gente ter um pensamento mais crítico sobre o que nós estamos usando hoje para intermediar a nossa comunicação. E aí tem uma definição da ciência da computação que eu gosto bastante, que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Que a ciência da computação, ela abrange o estudo, o estudo dos computadores e processos algorítmicos, Incluindo seus princípios, seus designs de hardware, software, suas aplicações e seu impacto na sociedade. O que vocês tiram dessa frase? Bom, eu vou dizer o que eu tirei, o que eu consegui interpretar dessa frase. Eu gosto dela porque ela não resume a ciência da computação, ao algoritmo ou a programação, ou a nerds e não nerds. Eu até não gosto muito dessa palavra nerd. Ela acaba trazendo mais humanidade usando mais a área da ciência da computação mostrando a importância da sociedade, das suas aplicações na sociedade e da interação humana nesse processo né? é, é, eu sei que tem muitas dúvidas sobre diversas questões que a gente tem enfrentado agora no ambiente remoto digital, por assim dizer pensando que os algoritmos funcionam sozinhos só que eles têm a interferência humana e essa interferência humana decorre muito desse processo do pensamento computacional e deste raciocínio e é exatamente isso que eu queria que vocês tivessem um gostinho durante essa, esse bate-papo nessa oficina é, Que a ciência da computação ela não é somente programação e nunca será Eu sei que é tentador quando a gente começa a ouvir Python Não, porque o algoritmo, o robô que fala sozinho, o robô anda, o robô vai substituir seres humanos E todas essas discussões passam justamente pela cultura digital e o pensamento computacional citado aqui então, o objetivo da tua oficina não era fazer vocês saírem programando, mas era deixar um pulguinho atrás da orelha sobre as possibilidades que a gente tem a partir do momento que a gente tira as máquinas do, da, do protagonismo e nós colocamos os seres humanos do protagonismo de criação das tecnologias. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!